Hoje eu vou mostrar para vocês na prática o que esse cano de escape é capaz de proporcionar para a sua moto. Então segue o vídeo aí. O escape do modelo MS1. São desenvolvidos por um software para tornar o motor da sua moto mais agressivo em todos os regimes de rotação beneficiando os atletas da trilha, motocross, enduro, cross country, velocross e outras modalidades Eles são produzidos utilizando ferramentas e maquinários de última geração para que tudo fique de acordo com as especificações indicadas pelo software Além de ser pensado e desenvolvido em alta tecnologia, possui um design moderno e dispõe das seguintes cores preto, vermelho, cinza e azul, deixando sua moto mais bonita e com um ronco exclusivo. O escapamento conta com um sistema bomber externo, permitindo um ganho de potência mesmo em baixa rotação, ideal para a prática de enduro não causando indiferenças quando estiver em regimes mais elevados. Mesmo sistema utilizado pelos maiores e melhores fabricantes de escapamento em nível mundial. Na fabricação dos escapos MS-1 da Viola Race, usa-se Inox 304 em grande parte de suas peças, como o latra e o bico da ponteira, tubos, centers de proteção, suportes e rebites em inox hermético A flauta interna é protegida com dupla camada de tecido em inox para melhor rendimento e durabilidade da lã de vidro importada de 15 mm. Todos os escapes são gabaritados antes de serem enviados aos clientes, garantindo assim sua perfeita montagem.